E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você, e hoje pra gente falar sobre a mudança do Mercado Livre. A gente já tá sabendo dessa mudança um dia antes dela acontecer, e a gente tá esperando, né, aguardando o OK por causa do NDA que a gente tem junto ao Mercado Livre para não poder soltar antes essa notícia. É essa mudança, ela vai afetar e vai alterar duas áreas que estão em determinados momentos ligados, mas duas áreas do que acontecem hoje envolvendo reputação, envolvendo as medalhas. Mais uma vez, como eu sempre gosto de falar, as mudanças estão aí. Elas estão atingindo toda a América Latina, então é uma mudança que veio para ficar, pelo menos agora. Então a gente tem que buscar se adequar a tudo isso que eu vou falar agora. Quero o seu comentário, quero a sua opinião e lembre-se, coloca um comentário, cara, realmente bem escrito, bem colocado ali. Não adianta xingar o pessoal do México. Ele não vai ler, não adianta me xingar também Eu não sou o mercado livre ali dentro, não mando em todas as decisões Eu jogo a regra do jogo há bastante tempo até Então são mais duas mudanças que vão acontecer Vamos explicar cada uma delas A primeira mudança que vai acontecer são nas medalhas Hoje, quando a gente fala em ser Platinum, Gold ou Líder dentro desse escopo Eu sou norteado por faixas de valores Se a gente pegar os valores antigos, pra gente ser Platinum, a gente precisava Ainda precisa, tá? Porque essas modificações não estavam ainda a partir do dia 21 de março de 2019 23. Então a gente ainda precisa dessa regra atual. 200 mil reais nos últimos 60 dias, ou seja, 100 mil por mês, ou 450 vendas. Quando a gente olha para a mudança atual, ela vai subir essa faixa para 296 mil reais de faturamento nos últimos 60 dias e 1.725 vendas ou mais. Então, esse é o primeiro ponto de mudança. Segundo ponto de mudança: para ser gold antes a gente precisava de, e ainda precisa, né? de 80 mil reais nos últimos 60 dias, 40 mil em média mês e 150 vendas ou mais. A gente passa agora para 118 mil reais e 400 nos últimos 60 dias. Então a gente sai aí de uma necessidade de 40 mil reais para uma necessidade de mês 59 e 200 de faturamento. Só que a gente precisa agora de 575 vendas ou mais mais. E a terceira mudança envolve o líder, que antes a gente precisava, e ainda precisa, né? Até dia 21 de março. De 25 mil reais nos últimos 60 dias, média a mês de 12.50 e 60 vendas ou mais. Agora a gente vai passar para 37 mil reais de vendas ou. 230 vendas ou mais. Então a gente sai aí de R$ 12.500 de necessidade agora para R$ 18.500 de necessidade de venda. Então o que isso quer dizer? Vocês podem notar também que as quantidades aumentaram. Então, mais do que nunca, a gente jogar o jogo do equilíbrio do ticket médio, do ticket médio um pouco mais alto, do ticket médio mais baixo para poder girar, ele vai ser fundamental para que a gente mantenha esses dois status, esses dois pontos dentro de todo o nosso negócio rodando. Então, sim, a gente vai vai ter que se adequar tendo produtos de giro ali dentro para você poder manter esses dois status e manter as suas medalhas. E agora vamos para a próxima mudança. A próxima mudança ela envolve a reputação, corzinha do termômetro. A primeira mudança ela já acontece no termômetro. Vai sumir a reputação verde claro. Ela não vai existir mais. A gente vai ter a reputação vermelho, laranja, amarelo, verde e líderes. Líderes têm medalha verdes, são verdes, mas não tem medalha. Vamos às medidas agora. Se você bem sabe, a gente tá falando que hoje, na regra atual, são 3% de reclamação, 2% de cancelamento, 1% de mediação e a gente tá falando de 15% de atraso, Para você se manter ali no verde 24 verde, claro. Quando eu vou para nova regra, para você ser líderes, para você ter a medalha, mesmo que você atinja os faturamentos e a quantidade de venda, você vai poder ter no máximo 1% de reclamação, você vai poder ter no máximo 0,5% de mediação, você vai poder ter no máximo 0,5% dos pedidos cancelados por você, pelo Cela no caso, é que está escrito por você aqui, e a gente vai ter, no máximo, 6% de atraso para ser livre. O que me preocupa aqui, e é um ponto de atenção, e esse ponto também foi relatado sempre, é que hoje a gente tem um número muito grande de compras que são reclamadas pelos compradores e nós somos os culpados. Então, se você é nosso cliente, a gente já orientou isso, se você é nosso aluno, a gente já orientou isso, mais do que nunca a gente vai ter que fazer rotinas diárias de limpeza de reputação, pedindo para mudar reclamações que foram abertas indevidamente para o comprador, como culpa nossa. Porque 1% é um linear bem justo nesse caso. E vamos precisar continuar trazendo produtos de alto giro aí que não tem problema. Para você ser verde, você vai poder ter no máximo 2% de reclamação. A mediação tá como zerada, que assim, independente da mediação, pelo que está aqui diretamente. E vendas canceladas pelo vendedor, no máximo 1,5%. Despachos em atrasos, no máximo 10%. Então, isso você se mantém verde ali dentro. Continuamos com um prazo justo ali, uma condição justa na reclamação, cancelamento já se aproximando a regra antiga. Amarelo, então para você estar ali no amarelo, se você tiver mais do que 2% de reclamação, você pode ter no máximo 4,5% de reclamação, você estará no amarelo. No máximo 3,5% de venda cancelada pelo vendedor, você estará no amarelo. E despacho em atraso, no máximo 18% em atraso, você estará no amarelo. Laranja, no máximo 8% de reclamação, no máximo 4% de venda cancelada pelo vendedor, no máximo 22% de venda em atraso. Vermelho, mais do que 8% de reclamação, mais do que 4% de cancelado, mais do que 22% de despacho em atraso. Mediação, aqui está um risquinho em todos, verde, amarelo, laranja e vermelho. Então o que isso representa? Realmente, sim, a régua subiu, para atingir as medalhas em faturamento. Mas também, mais do que nunca, a gente precisa equilibrar volume de venda com margem. A gente precisa trazer itens que tragam volume de venda. Então eu quero saber de você, me diz aí tudo que você... Achou? E antes né, da gente encerrar, a gente vai deixar os links aqui embaixo, se você estiver vendo em outra plataforma. Se liga aí que vai aparecer uma palavra que você tem que digitar pra gente poder te mandar esse conteúdo completo aqui dentro. Mas fiquem ligados, porque você vai ter 60 dias pra se adequar a tudo isso, pra não perder a sua medalha, pra não ser punido, não perder o seu termo. Então a gente tem uma corrida agora até 21 de março pra isso. E vai aparecer no painel de todo mundo qual seria a nossa votação no dia 21 de março. Fechou? Um grande abraço a você, contem com a gente, mentorados. A gente já tá preparando um formulário para mapear todos vocês e a gente poder agir junto com todos vocês, alunos do M120K. Todas as estratégias desenvolvidas serão também trazidas para vocês em aulas dentro do jogo. Todas as pessoas que acompanham a gente, contem com a gente para poder opinar e ajudar o seu negócio a crescer. Um grande abraço, valeu Muito e até mais!